Hoje vamos jogar Street Fighter 2. Obliterando os Champion Edition! E o primeiro oponente é o Talsin! Vamos lá, Chun-Li, pra cima dele! Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando os jogos! Se você bem se lembra, Street Fighter 2 foi o primeiro vídeo do canal. Quem diria, hein, 142 vídeos depois e ele estaria de volta. Ou melhor, ela estaria de volta. Sim, Chun-Li. E é isso aí, primeiro round já foi. As principais diferenças são o chamado Mirror Match, que permite você lutar contra o mesmo personagem. E agora você também pode jogar com os chefes do jogo. O Mike Bison, o Balrog, o Sagat e o Vega. Joelhada na cara, velho. <risos> e É isso aí, vamos para o próximo. E o próximo oponente é Ryu. Vamos lá pra cima dele. Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta. Opa, tio. Beleza. You round Fight. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Yeah, yeah, yeah. Ah, desgraçado. Yeah, yeah, yeah. Toteou. Beleza yeah, beleza é isso aí, e agora ronda round, cadê o cuscuz? Vai, manda o um Cuscuz você está você tá disputando contra o chute mais poderoso do universo, rapaz Puxa, e oh, o cara quer disputar na mão. Cê é louco. E aí, tá gostando do vídeo? Ficou com vontade de jogar? Então que tal participar de um vídeo? Isso mesmo, como já é tradição aqui no canal, primeiro eu finalizo o jogo e caso o jogo comporte mais de um jogador. Daí eu libero vaga pra quem quiser participar Pra você participar de um vídeo, você precisa ser inscrito no canal Curtir nossa página no Facebook E deixar o seu comentário no vídeo do jogo que você quer participar E agora, Brasil! Blanca! Round one, vai, vai, vai, vai! Yes, yes, yes. Beleza! Você não pode contra o instinto superior da chun -Li. Vai, chun para pra cima dele! Vai, chuta! Ah, maldito! Larga ela, larga ela! Hora de combate, e agora vamos para os Estados Unidos para enfrentar GIEL, no caso de Street Fighter 2, nós vamos usar o fight cage. É, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder na medida do possível. Você não ouviu errado. Agora nós temos uma página no Facebook. facebook.com/obliterandojogos. Ah, e lembrando que nós temos vídeo novas às quintas, às sextas e aos sábados. Ah, e se você tá com medo de jogar porque. medo de perder. fique tranquilo, cara. É, quem já participou de um vídeo comigo sabe que a gameplay é bem tranquila. O importante é a diversão, cara. Se você nunca jogou contra ninguém, essa pode ser a sua chance. Porque eu não sou muito bom no jogo competitivo. <risos> então é bem provável que eu é que tenha problemas. Wow. Jota. É isso aí <risos> Geralmente eu tenho que me esforçar para não perder todas. <risos> isso que dá, fiquei 20 anos jogando contra a máquina E agora Ken Masters E essa luta promete Opa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 Beleza, toju eu sou daqueles que gostam de jogar contra a máquina, e você? Será que só eu que gostava de jogar contra a máquina e muitas vezes ia só pra zerar o jogo? Porque agora é Chun-Li contra Chun-Li! Ah, moleque! É a batalha dos chutes, rapaz! original é a batalha dos super chutes entendeu 2 Pensa que vai! Eu, eu. E agora vamos voar para a União Soviética Para enfrentar Sankars! Vai para cima dele! Arrebenta! Isso! Voadora nele uh! Ah, maldito uh! Sai, sai, sai Ah, desgraçado você vai pagar por isso Round Vamos vamos Vai vai vai vai vai Essa não Vai vai vai isso! Toma, palhaço! You win round three. Fight. Vamos lá que é pra decidir! Ah, desgraçado... Vai, chuta! Yeah. Vai que dá dando certo, vai que dá dando certo! Vamos, vamos, Julie, vamos! Yeah, yeah, yeah. yeah! É isso aí! E agora de volta para os Estados Unidos para enfrentar o Mike Tyson. Ah, mais uma luta que promete, hein? Ha, ah, quem vencerá essa? Vamos lá, ele no soco e ela no chute. Chuta, chuta, chuta! Vai, chuta a cara dele! Isso! Ha, ah, o soco mais forte do mundo contra o chute mais forte do mundo. round two, fight! Que boxe o que é? Aqui é Kung Fu Boxe é uma ova, aqui é Kung Fu pô. You win para enfrentar Baurog! E agora muita calma nessa hora Vai. Vai lá, Xuli! Mostre todo o seu poder! Volta aqui! Não foge não, covarde! Sai, sai, sai! Calma agora. Isso. Ah, não vai não. Isso. Calma, calma. Agora com estilo, hein? E agora vamos para a Tailândia. Island. Round. Tiger. Yes. Tiger. o cara aí. Acha que pode contra Chun-Li? Vai sonhando. Tiger. E agora, vamos para a batalha final! Vai, vai. VEGA! Não. Vamos decidir a parada! Vai, vai! A história é nossa! Então não esqueça de se inscrever, curtir lá a página E entrar em contato, que é para você poder participar dos vídeos Muito obrigado por ter acompanhado até aqui E até a próxima!